Minha querida colega psi, se eu te disser que dá para ver quando uma aluna é iniciante, e quando ela é avançada, com 30 segundinhos de conversa, você acreditaria? É verdade, depois de muitos anos já dando mentorias pelo Psicologia Nova, e depois de ter passado muitos anos antes disso como concurseira, eu hoje consigo identificar de longe aquela aluna que está iniciando seus processos de estudo para concurso público e ainda precisa de aperfeiçoamento, afinal tudo tem um começo, né? e aquela aluna que já está mais avançada, que falta pouco, só um ajuste fino para que ela consiga começar a lograr êxito, colher os louros de tanto esforço. Sim, essa diferença é notória para quem já está na área há muito tempo, mas talvez ela não seja tão óbvia para quem esteja começando. E o pior, talvez ela não esteja tão óbvia para as pessoas que estão no meio do caminho, já alguns anos, inclusive, tentando estudar sem êxito. O que será que está acontecendo? O que será que tem de errado? Será que é o método, a técnica, o tempo de estudo, o tempo dedicado? Será que tem alguma coisa a ver com a organização? Será que tem alguma coisa a ver com neuroplasticidade, com o tempo de sono? O que a nossa memória tem a ver com tudo isso? Olha quanta coisa envolvida num simples ato de estudar. Vamos conversar sobre tudo isso? Vamos conversar sobre o universo dos concursos públicos na área da psicologia e como você pode vir a fazer parte dele? Como aprovada? Como futura psicóloga concursada? Eu vou te deixar aqui um convite. Nos dias 21, 22 e 23 de março, nós faremos a Semana da Psicóloga Aprovada. Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais neste evento gratuito, então clica aqui e vem participar com a gente. Te espero!